Olá pessoal, eu sou o Lili Garcia, sou Arte Educador do Instituto de Arte Terra, e eu vim contar para vocês um então sobre Oxum e o toque do Ixixá. Oxum é uma mulher linda e que conhece Xangô, que é o rei de Oió. E esse rei fica apaixonado por essa mulher. Ambos apaixonados resolvem se casar e ele teve que lutar para poder casar com ela. E luta com Ogum, que era seu marido, e ganha essa batalha e resolve se casar com Oshu. Sendo que Oshu iria ocupar um lugar dentro da casa de Jogô, que pertencia a Yansan, sua outra esposa. Ele era casado com mais duas esposas. E Yansan, vendo isso, não fica feliz com essa situação de perder um posto perder um lugar dentro né, da sua casa, conjunto com o seu marido. E para o casamento, Oxum pediu que todos estivessem de branco e somente ela de dourado. E que Xangô presenteasse com um toque, um toque de xeixá. Xangô apaixonadíssimo, presenteou ela com um toque de xeixá, se teria um toque para ela no dia do seu casamento. Então Yansan, com ciúmes, resolve desafiá-la. E diz, você vai poder só ocupar esse lugar que pertence a mim se você dançar num tapete vermelho que vem daqui de baixo até a casa. E nenhum momento vai poder transparecer cansaço, dor ou qualquer outra coisa. E tem que dançar lindamente. E eu acho um top esse desafio, para mostrar que ela é digna de... Se casar com, com um Xangô. Então, começa esse casamento, Oxum começa a dançar, a se exibir, a se mostrar, mostrar a sua beleza, toda dourada. E da metade do caminho até o final, esse tapete vermelho eram brasas que, Oxum, que Yansan colocou para Oxum não chegar e não cumprir, não conseguir casar com o Xangô, mas o Xum começou a dançar, a se exibir mais ainda, a usar os seus braços. E os pés queimando, ela começa a dançar na ponta dos pés. Se exibindo, mostrando que é digna assim de ser uma rainha, de se casar com o Xangô. E aí ela começa a dançar, chegando até o alto do castelo se tornando rainha de Oiô